Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo trazendo aí algumas novidades sobre toda essa novela mexicana que está acontecendo na fronteira dos Estados Unidos e México, o pessoal que veio de Honduras e está acampado em Tijuana e o governo americano. Então vamos lá, vamos começar do começo. Não sei se vocês se lembram que no vídeo de ontem eu falei pra vocês que o presidente Donald Trump, no dia 9 de novembro, ele tinha assinado um decreto proibindo pessoas que tivessem entrado nos Estados Unidos de forma ilegal, ou seja, pulado o muro, de aplicar para asilo político. Então até ontem. Essa, do dia 9 de novembro até ontem essa ordem executiva estava válida, né? porque ela foi publicada imediatamente para que fosse uh, executada imediatamente. Porém, ontem um juiz americano, um juiz liberal de esquerda americano, ele entrou com uma nota impedindo essa ordem executiva, esse decreto do presidente. Muita gente ficou confusa, porque como que o um juiz consegue impedir uma ordem do presidente. Muita gente do Brasil ficou confusa, eu vi nos comentários, eu vi em alguns blogs aí, algumas páginas do Facebook, e a verdade é que isso aqui é normal, acontece muito. Não é a primeira vez que acontece no governo Donald Trump, aconteceu no governo Obama, mas não é a primeira vez que acontece no governo Trump. Na verdade, todas as vezes que o presidente Donald Trump tenta criar qualquer ordem executiva referente à imigração, sempre tem um juiz com o dedinho de esquerda que vai lá e bloqueia. Então, não é novidade. Eu acho que eles até sabem já que eles vão criar ordem, e vai ficar alguns dias e vai ser bloqueada. Mas como que isso acontece? Como que isso pode acontecer aqui nos Estados Unidos? Pois bem, quando um decreto é criado ou quando uma lei é criada, o trabalho das cortes é, que, é entender esse decreto ou essa lei e averiguar ou verificar que o entendimento dessas leis não vão contra leis que já existam ou contra a Constituição. Se essas leis que foram criadas ou esse decreto que é criado ele vá contra algum argumento da constituição ou se tem alguma parte que seja duvidosa ou vá contra alguma lei que já exista então ele pode ser bloqueado por um juiz uh, por qualquer juiz, na verdade. E daí, o que, que acontece? O, o governo americano, ele pode falar assim, não, mas não é bem assim, uh, me fala qual é a parte que tá, que tá, que tá errada que eu vou lá e corrijo, eles podem corrigir e criar um outro decreto, ou eles podem apelar pra... numa, numa vara superior. E daí vai, vai subindo, subindo, subindo, até que chega a Corte Superior e a Corte Superior toma uma decisão e essa é a decisão final. Daí depois que, chega, que a Corte Superior decidiu, não tem mais apelação. Porque o Congresso, quando discutiu esse assunto de asilo político, eles haviam especificamente decidido que não importa como a pessoa entrou nos Estados Unidos, contanto que ela esteja, que ela tenha tocado em solo americano, ela tem o direito de pedir o asilo político. E como que funciona esse asilo político? Ela vai lá, vamos supor que um oficial de imigração pega ela e ela já está em, em, em solo americano. Ela pede o asilo político. Ela pede o asilo político, ela é levada para um oficial que é especializado em asilos políticos para poder fazer uma entrevista de real fear, tipo medo real para que esse oficial averigue a história dessa pessoa e veja se ela tem base uh, ou não para pedir asilo político. E daí esse oficial e essa entrevista geralmente eles passam, tá? Dependendo do, do que eles falarem ali, se eles falarem tudo certinho, geralmente eles passam. E daí depois que eles passam nessa entrevista, o oficial de imigração agenda uma data para que essas pessoas compareçam à corte, ao fórum americano, para que ela se explique para um juiz e para que esse juiz de imigração, porque o cara lá é oficial de imigração, ele não é o juiz de imigração, para que esse juiz de imigração decida se ela pode ou não ficar aqui. É verdade que muitas pessoas não vão para essa, essa segunda entrevista com o juiz. O que, que eles fazem? Assim que eles são liberados, porque o oficial de imigração libera eles para entrar nos Estados Unidos, com a data para eles ir não fórum, assim que eles são liberados, eles aparecem no mundo aí e nunca mais aparecem na corte. E depois fica esperando a anistia uh, do governo americano. Mas aqueles que, que aparecem, existe uma possibilidade, porque os que não aparecem têm medo, porque existe uma possibilidade que o juiz fala, não, o seu caso, eu averiguei o seu caso, o seu caso não é válido e você não vai ter que voltar para o seu país. Então, para ele não dar chance para o azar, ele acaba faltando a data marcada para comparecer ao fórum. E um fato interessante é que só no mês de agosto de 2018, mais de 23 mil pessoas, mais de 23, quase 24 mil pessoas foram pegas cruzando a fronteira dos Estados Unidos e, e foram e, e, e alegaram asilo político. Então, olha só, então o governo americano está preocupado que as pessoas estão utilizando dessas leis de asilo político para poder conseguir imigrar para os Estados Unidos ilegalmente. Então, esse é o motivo que o presidente Donald Trump assinou aquele decreto ah, no dia 9 de novembro. Sempre que acontece isso, o governo americano apela na, no nono no distrito e daí vai subindo, subindo, subindo até chegar na Corte Superior e o que eles decidem é o que está decidido. Então, essa ordem executiva que o presidente Trump criou uh, proibindo as pessoas de pedir asilo, a não ser que elas tenham entrado nos Estados Unidos de maneira correta, ela está temporariamente, temporariamente, uh, banida, barrada, até que o governo americano consiga apelar no nome do distrito para que os juízes do nome distrito decidam se passa ou não, e daí se passar ou não, daí os dois lados podem apelar para a Corte Superior. Então o governo americano provavelmente vai, como ele já fez anteriormente, vai uh, apelar para, uh, até chegar à Corte Superior para resolver isso. Mas na hora que chegar na Corte Superior, provavelmente esse problema já vai ter passado, já vai ter outro problema de imigração, outra ordem executiva, outro decreto que já, que já foi que já foi barrado na verdade essa semana essa semana foram duas uh, duas ordens do presidente que foram barradas por um juiz a, a, essa foi uma delas e a segunda foi na semana passada teve uma coletiva de imprensa com, com o presidente e, e um dos repórteres da CNN um repórter super esquerdista Jim, Jim Acosta que o cara é tipo é mais esquerda que o Obama, se, se, se bobear. Mais esquerda que a Hillary. E ele, e ele começou a bater boca com o presidente. Ele fez uma pergunta, o presidente respondeu, e, e ele queria fazer uma outra pergunta, e o presidente falou que não, mas ele falou em cima de todo mundo, e ele acabou perguntando, o presidente respondeu, e daí o presidente falou para passar o microfone para uma outra pessoa e ele continuou retrucando, continuou batendo boca, continuou perguntando isso e aquilo e o começou a bater boca. E devido a isso, as credenciais dele da Casa Branca, de acesso à Casa Branca, foram, foram retiradas. Tomaram as credenciais dele, ele não podia mais ter acesso à Casa Branca. Daí a CNN processou o, o governo americano, a Casa Branca, o governo americano, falando que uh, eles estavam impedindo Uh, uh, eles estavam indo contra a primeira emenda da Constituição, que é o direito de imprensa. E, e um juiz acatou esse pedido e ordenou a Casa Branca a devolver as credenciais do, de, desse repórter Jim Acosta. E nesse caso eu vou dar minha opinião. Apesar de eu ser de direita, eu concordo com esse juiz que, que ordenou que as credenciais desse repórter fossem devolvidas. Por quê? porque hoje o governo é de direito, e eu sou de direito, eu concordo com o governo, o governo é de direito e tomou as credenciais desse, dessa pessoa que estava confrontando o presidente, desse repórter que estava confrontando o presidente, por questionar o presidente. Porém, se isso for permitido, se eles deixarem que isso aconteça no governo de hoje, acaba abri abrindo uma, uma jurisprudência, acaba abrindo um, um, um caso de um caso histórico para que isso aconteça em governos futuros. E daí, se aconteceu hoje, pode acontecer também com repórter de direita que questionem presidentes de esquerda. Então, eu acho que nesse caso desse juiz aí, foi uma decisão correta dele ter tomado uh, de ordenar que a Casa Branca devolvesse as credenciais de, para esse repórter. Porém, a Casa Branca... Uh, acabou, em resposta a tudo isso, eles acabaram criando uh, várias regras de conduta dentro da Casa Branca que você tem que, que seguir. Se você não seguir, você vai perder sua credencial. E isso, essa é regra é para todo mundo. Uh, e uma das regras é você tem direito a uma pergunta e uma contra pergunta. Passou disso, acabou você. E isso, a contra pergunta é a descrição da pessoa respondendo. Então, supor, se o presidente chama um repórter. Você, ele faz a pergunta e o presidente quiser passar a bola para um outro repórter, beleza. Agora, se ele der o direito de conta pergunta tudo bem. Mas é só isso. Depois disso, não, não pode mais. Então, isso é uma das regras que eles colocaram ali. E agora, como é uma regra, todo mundo tem que seguir. Quem não seguir, legalmente, pode ter suas credenciais tomadas. Mas é isso aí, galera. Então, esse foi mais um vídeo rápido, com um pouco mais de updates aí sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.